Gostou da noite? Muito. Com as minadas. Gostaram das azeitonas? Com minadas. E agora, o DJ? Com minadas. Sim. E amanhã voltam à tenda? Com